Bom, super boa tarde para todos vocês. Meu nome é Lilian Tarram. Eu dirijo desde setembro de 2015 o portal Metrópolis, que é um portal de notícias. Ah, e hoje a gente vai falar um pouquinho como é que é a nossa rotina de produzir informação na era digital. Ah, eu experimentei todos os processos é, antes de trabalhar com o digital eu trabalhei muitos anos no correio brasiliense trabalhei na veja então eu sei como é que é a rotina de se produzir um conteúdo é, diário ah, para ser impresso no jornal como é a rotina de se produzir um conteúdo é, semanário para ser impresso numa revista e depois a loucura que é produzir um conteúdo que não tem fim que a grande verdade é que a gente passa 24 horas operando ali e não tem hora para fechar essa na verdade foi a minha grande dificuldade deus que horas que a gente fecha a gente não fecha então a gente começa a produzir o conteúdo às 5 da manhã e para as três da manhã então assim são duas horas apenas ali que a gente não atualiza a ah, o conteúdo daí eu vou tentar passar para vocês junto com os meus colegas aqui olívia meirelles o gui primula é, eles são dois editores pessoas que me ajudam muito no projeto desde o início então é isso, notícia nos, no, notícia nos tempos do digital, muito além das palavras, como a produção de conteúdo mudou pautada pelas redes sociais. Sim, a gente teve uma mudança brusca de comportamento. Né? Agora a gente divide a, a nossa atenção, a grande verdade é que a gente não tem mais o poderio da informação. Ah, todos nós, todos vocês aqui, são potenciais produtores de conteúdo. Foi-se o tempo em que a gente, jornalista, era quem produzia conteúdo com exclusividade. Em geral, a gente está correndo atrás do conteúdo que vocês produzem a partir de qualquer é, celular, que seja um smartphone. Então... Todos os canais são de comunicação, comunicadores abastecem os veículos tradicionais, é isso que eu estou dizendo. A gente primeiro, em geral, a gente é impactado com uma notícia que vem a partir de qualquer cidadão que se tornou um produtor de conteúdo e a gente vai então trabalhar essa informação da maneira profissional. Isso é muito importante. Eu vou dar alguns exemplos, vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Qualquer um é um publisher, em potencial, para quem não sabe, o publisher é o dono de um veículo de comunicação. É ele quem está no topo é, da estrutura de um veículo de comunicação. Você Vocês devem ter sido impactados com esse vídeo aí minha nos últimos dias. Limpa, minha boca calou, mas meu eu preciso contar para vocês o que aconteceu comigo de ontem para hoje. Eu estou meio bobo até agora, não tô conseguindo acreditar. Não tenho nem palavras para expressar o que, que eu tô sentindo. Sei lá, muito louco. Então acompanhem os próximos stories que eu vou contar desde o começo da história e o que, que tá acontecendo. Vocês que me seguem devem ter visto que eu postei que ia tocar na Fartal, que é a festa aqui de Foz do Iguaçu, do aniversário da cidade. E me avisaram muito em cima da hora. É, me avisaram à tarde e o show já era à noite. É é, enfim, quem era Gabriel, Gabriel né? Gabriel Esmanioto ah, antes desse vídeo? Era um cantor ali que fazia já, já cantava, se eu não estou enganada, entre 7 e 9 anos. Já que ele fazia. Ele é um estudante e tudo, tem uma vida paralela, mas também ah, se apresenta aí aos fins de semana e tal. Não tinha público. Bom, ele gravou stories a partir do Instagram dele. E, de repente, dias depois, todos os, todos os meios de comunicação estavam pagando pau para o cara. Assim, ele pautou, a partir de uma rede social, toda a imprensa dita tradicional. O cara levou cinco minutos de fantástico. Ele conseguiu reunir o público dele, sendo... Um, absolutamente uma pessoa ah, não, no, no, não é pejorativo, ordinária da forma como a palavra significa mesmo. Ele é uma pessoa como nós, como qualquer um de nós. Mas ele tinha uma boa história para poder contar. E ele contou essa boa história no Instagram dele. Ou seja, o veículo de comunicação dele foi um Instagram. Ele não precisou de um publisher. Ele foi o publisher. E ele impactou milhares de pessoas porque logo em seguida aquilo o, a mensagem que ele tinha de passar foi amplificada por todos os meios de comunicação tradicionais é, então vejam eu estou citando eu citei primeiro o Instagram o Instagram dele a conta pessoal dele foi o que impulsionou essa história para que o Brasil todo conhecesse agora eu vou passar primeiras palavras sobre o maior furo do ano, talvez, tá? A gente está ainda na metade, pode ser que apareça aí alguma coisa mais bombástica até o fim do ano. Foram publicadas primeiramente no Twitter. Vocês também, obviamente, uh, foram impactados com essa notícia do Intercept, claro. Uh, no meio político não se fala em outra coisa. Ela foi publicada primeiro no Instagram, um teaser no Instagram dizendo que é, haveria aí uma, uma série de publicações bombásticas sobre a Lava Jato, sobre o Moro, sobre o procurador Delanhol e aí, logo em seguida, eles começaram a fazer as postagens é, na plataforma digital deles. Mas vejam, ah, o primeiro teaser sobre é, essa que foi a notícia aí, ah, de 2019 até agora, foi publicada... No, no Instagram, primeiro no Instagram. Ou seja, a rede social, mais uma vez, uma rede social, ela se presta a fazer o papel de um veículo de comunicação, desde que bem usado, um veículo de comunicação. A voz de um veículo digital foi amplificada pela força do Twitter, e aí é uma delícia. Todas as revistas semanais, mais uma vez, o que, que acontece? Repercutindo aquilo que primeiro foi dito numa rede social. Então, assim, é inegável, inegável que a gente se rendeu, os veículos tradicionais, eles tiveram de se render à força da comunicação via redes sociais. E a gente está tendo que lidar com isso. A força inegável das redes sociais, uma ágora dos tempos, é, dos nossos tempos, a ágora nos nos tempos passados eram os espaços onde as pessoas se reuniam para passar, é, pra, pra debater, para discutir, para passar mensagens importantes. Então, era um grande conjunto de pessoas, né? Hoje a gente tem um grande conjunto de pessoas nas redes sociais. Ah, eu não sei se vocês foram impactados com essa notícia. Essa notícia foi produzida, é um furo foi revelada pelo Metrópoles. É, um senador chamado Marcos Duval ah, contratou a namorada dele para poder, a, a, a, como assessora, primeiro no gabinete dele e depois ah, numa direção da, da, do Senado. Ele é senador pelo Espírito Santo, partido de Cidadania. E, obviamente, ninguém sabia disso, estava super encapsulado, a gente descobriu a história, a gente fez a matéria. Uh, e aí, eu digo para vocês, essa, a, a, aí eu vou passar aqui para vocês entenderem. O poder do veículo... Ave Maria, ó, eu vou gritar aqui. O poder do veículo, se vocês observarem, é, o engajamento, quando, quando publicado pela plataforma... Né? embora o, o Metrópolis tenha um número considerável de seguidores nas redes sociais, o poder do veículo, às vezes, ele fica ah, limitado, porque é o veículo falando. Ah, quando ele passa para a pessoa, essa é a minha conta no Twitter, eu dirijo o Metrópolis, então eu tenho uma ligação muito forte com o veículo, mas ah, olha a diferença, foram mais de 11 mil curtidas 4 mil compartilhamentos Num dos posts apenas é, E ali Tem outros, obviamente O senador reagiu Então isso mostra também A forma dinâmica como A informação nas redes sociais Ela circula Porque eu publiquei a informação Eu dei, dei notícia E vocês notem Essa matéria deve ter uns 20 parágrafos Ela é super detalhada ela, obviamente, ela precisa de provar aquilo que a gente está falando, porque, afinal de contas, é o uso do dinheiro público é, para beneficiar o cara, a família dele. Então, a gente precisava de provar o que a gente estava falando e tudo isso está na matéria. Mas eu precisei, claro, que fazer um resumo, porque eu estava no Twitter. Então, a, todo, tudo o que as pessoas estavam comentando, em geral, estava relacionado a esse... Resumo da ópera que eu fiz aqui nessas poucas palavras: é, o dinamismo é, do que é, o dinamismo do que é, a, do que circula nas redes sociais enquanto informação é muito interessante, porque tão logo eu publiquei, ele reagiu dizendo que me processaria pela postagem irresponsável. E aí em seguida eu, eu rapidamente também respondo a ele. É, dizendo, larga de ser sem vergonha, senador. Vivemos num país de 14 milhões de desempregados. O critério, minha namorada, deveria ser motivo de impedimento para a contratação. Não se esquive. O senhor foi eleito sob o manto da nova política, mas pratica o velho e bom nepotismo. E é lógico que pegou fogo. Então, uma série de artistas, uma série de jornalistas importantes, uma série de pessoas que têm é, contas verificadas e, bombadas Começou a repercutir o assunto. Uh, e é isso, o jornalismo praticado é, com o amparo das redes sociais, ele é um jornalismo ao vivaço. A gente tem que ficar ali o dinamismo da informação. Né? A gente vai construindo a narrativa à medida que a repercussão vai acontecendo em tempo real. É, o comportamento de consumo nas redes sociais é isso. Ele é diminuto, como vocês viram, eu tive que reduzir a 280 caracteres. Uh, ele é nervoso, A gente é, rola umas tretas. Eu não escreveria jamais é, no, na plataforma, num artigo formal, eu não escreveria, larga de ser sem vergonha, senador. Nas redes sociais, eu opino com força, sim, Uh, porque é um espaço que permite a gente fazer esse tipo de intervenção. Ele é raso, claro que ele é raso, porque, afinal de contas, porque, afinal de contas, é, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, Tem né? é, é, é, a gente precisa ser muito rápido no que a gente está escrevendo, uh, a gente precisa ser conciso, intenso, polêmico. A gente vai negar, ou vai fazer parte disso? Não tem como negar. A gente precisa de fazer parte disso. Aí, numa... todos os dias, um furo do WhatsApp. Essa é a grande verdade. Todos os dias, uma redação tradicional, ela é pautada pelo WhatsApp. Eu vou pedir licença para vocês... Para mostrar um trecho de uma de um crime muito muito rumoroso, muito triste que aconteceu nos últimos dias, mas que vai dar, vai, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu já dei um exemplo de Instagram. A gente foi para o Twitter e agora eu vou mostrar algo que nos chegou via WhatsApp. O que, que significa? Significa que já estava circulando pela cidade toda. E como o WhatsApp e todas essas redes não têm fronteiras físicas, isso podia estar tá circulando pelo Brasil todo. Conversa Certamente vocês direto. foram impactados não com um outro sistema que tem aí. Tá? Então, eu só estou te dizendo... Ele Você tá. tinha que ser homem, um, pelo menos, para assumir. Eu, assim, eu não, não vou assumir uma que coisa Vocês têm, só estou te falando isso. Era, Foi então eu não vou assumir Saio uma daqui, coisa. Que me levou, levou para a polícia, para a delegacia. Eu não vou assumir uma coisa que eu, não, que eu nunca fiz. Aqui, ó. Peraí, dá, dá, dá licença. Dá dá aqui. Aqui. Você está gravando? Tá. Estou, porque precisa. eu preciso disso aí. Tá. Você precisa? Preciso. Então está aqui. Ó. Bom. O que vem a seguir, é, muitos de vocês certamente souberam, ele friamente ele, a, a, a municia ali a arma dele e mata sangue frio a mulher e uma outra pessoa que estava ali, que estava na, na discussão. Uh, isso foi filmado, foi gravado pela testemunha que estava tentando mediar ali uh, um acordo, tentando dizer, pedindo a ele que se acalmasse. E, de repente, a gente uh, é impactado com esse vídeo circulando no WhatsApp e muita gente, a partir dos nossos canais de comunicação, perguntando o que, que aconteceu, o que, que é isso? Esse vídeo é verdadeiro? Isso é falso? Isso é fake news? Como a gente lida com uma situação como essa? Porque antigamente, vocês, o público, nós, só saberíamos de uma informação como essa se um jornal, um veículo de comunicação... Uh, pautasse, se ele fosse atrás da notícia e publicasse a informação. O que dependia também é, da ação da polícia, por exemplo, em divulgar, em vazar uma informação como essa. Hoje não é mais assim. Hoje, quem estava na cena do crime uh, e quase foi vítima do crime, acabou, é, lógico, foi vítima também, não morreu, mas filmou, jogou esse material nas redes sociais e o nosso papel... É um papel importantíssimo. É um papel de fazer a mediação, é um papel de fazer a apuração, é um papel de propor o debate, é um papel de ouvir o contraditório, porque é muito importante, e é um papel de levar essa informação, devolver essa informação para vocês, de maneira que vocês entendam o começo, o meio, o fim não tem ainda porque isso depende de um processo longo de apuração da polícia, depende de um, depende da justiça também. Então a, o nosso papel ele mudou completamente. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Os, os veículos de comunicação assumiram, inclusive os digitais, assumiram um papel diferente. Agora não menos importante, porque Ninguém saberia o contexto de toda essa dinâmica de crime se não tivesse profissionais ali é, para poder ir atrás da polícia, para poder ir atrás do hospital, para conversar com as testemunhas, para conversar, é, inclusive, com o assassino. Então, esse é o, é o papel que nos cabe nessa nova forma de produzir conteúdo dentro do digital. Um Espera aí, eu vou só explicar, esse vídeo, esse vídeo a gente passou aqui na campus há dois anos, então assim, as, os fatos às vezes são um pouco desatualizados, mas uh, a mensagem é a mesma, no final eu explico. Ah, ah! Democracia, vem acontecer seu frouxo filho da Pera puta! Tira. Amém. já tem tempo é bom o que, que existe de coincidente entre todas essas cenas todas elas foram filmadas por cidadãos e todas elas foram parar em meios de comunicação tradicionais então uh, eu termino a minha parte aqui os meus colegas vão vão continuar Uh, e eu deixo essa mensagem, todos nós somos produtores de conteúdo em potencial. Nós, os jornalistas profissionais, temos a obrigação de devolver esse conteúdo que nos chega, produzido pela comunidade, em forma de apuração, em forma de debate, em forma de reflexão. Vou passar aqui agora para a Olívia. Oi, prazer. Meu nome é Olivia Meirelles. Eu sou editora de projetos especiais no Metrópolis. Então, pelas minhas mãos, passam as matérias que a gente investe tempo, dinheiro, é, apuração, é, equipe. E a gente acaba que a gente recebe informações de diversas formas possíveis. É, a gente, às vezes, uma matéria especial chega para a gente por meio de uma fonte exclusiva, às vezes chega, e a gente vai aprofundar esse assunto, às vezes ele chega por uma sacada do repórter, ou às vezes chega por um documento exclusivo, mas a gente também se aprofunda a partir de é, histórias que estão circulando nas redes sociais e a gente é, mostra que o meio digital é democrático, ele aceita o raso e o profundo, então... É, eu vou mostrar alguns exemplos de, de histórias que a gente poderia ter conseguido a audiência e a leitura ali simplesmente por publicar um vídeo ou contar a história ali na matérias dos dias a dia, mas a gente começou a usar essas ideias e essas, esses vídeos, a, a gente começou a usar essas ideias, esses vídeos para em diferentes narrativas. Então, é, um dos casos que a gente fez foi uma chacina que aconteceu em Campinas, no ano novo, se eu não me engano, acho que foi 2017, que um homem invadiu uma festa de Réveillon, matou as mulheres, o filho e familiares. É, a gente foi impactado com essa notícia é, e a gente resolveu que a gente poderia ter contado só assim, só nessa matéria e ter feito ali mais algumas é, um, mais algumas notícias. Mas a gente resolveu fazer um especial, a gente mandou uma melhor equipe que a gente tinha para Campinas, e lá a gente descobriu que não era uma história simples, não era uma chacina qualquer, era o maior feminicídio da história do Brasil. Nunca tantas mulheres tinham sido assassinadas juntas e por a condição de serem mulheres. Então, esse ele chegou lá, esse homem chegou lá, não para matar só ex-mulher, mas para dizimar a família dela, de, todas as mulheres da família dela. Ele também matou o filho dele e, por acaso, ele matou um, um dos tios da mulher, porque ele, ele foi defender as parentes. É, isso mostra que a gente pode ir além no, no jornalismo, a gente pode ir além quando a gente recebe uma informação no WhatsApp. É, se a gente não tivesse ido lá, se a gente não tivesse é, ido a Campinas, a gente nunca conseguiria contar essa história. Só, eu posso só fazer um adendo aí ainda? Ah. Ah, assim, ainda tem, é, tem uma... uma, uma é, um, parece um detalhe, parece um detalhe, mas não é. Uh, a gente descobre nessa né, apuração sistemática de 10 dias, a gente passou muitos dias para poder produzir esse material, fazer toda a árvore genealógica, e a gente chega a uma coisa que parece sutil, mas a Maria da Penha era matriarca, ela foi morta. Maria da Penha, olha o simbolismo dessa informação. Nenhum veículo que tinha feito a cobertura ali, a cobertura Hard News, chegou a essa informação. Então, a gente teve de estar lá, conversar com toda a família para poder chegar a uma coisa que é básica, é o nome da pessoa, mas que foi é, o que simbolizou esse especial, que para gente foi, meu Deus, que absurdo. É, além da, da, da, da carnificina toda, é, mataram o simbolismo também do combate e da proteção aos direitos da mulher, né? É, e a gente usou diferentes narrativas para contar essa história. Né? Além do texto, a gente fez artes contando essa árvore genealógica e mostrando esse detalhe de que Maria da Penha era a matriarca da família. E a gente também conseguiu fazer vídeos e conversar com a família, enfim. É, a outra história que a gente recebeu por WhatsApp, que a gente... Opa. Foi esse vídeo... Tem que voltar. Volta uma. Volta uma e vê se passa. De... Foi esse eu vídeo. Ela é minha esposa. Eu tô com vergonha do que ela tá fazendo. Por que você tá me tratando assim? Eu, eu quero levar ele embora. Eu tô com vergonha. Você vai me tratar assim? Eu não baixa a bola você. <risos> <risos> oh, Felipe! O que, que é isso, Felipe? Vamos, vamos deixar. Vamos deixar. deixar então, é ruim. É. Moça! Não, peraí moça, peraí moço, peraí, peraí, peraí moça, peraí. Não, não Peraí, moça. Que, é pera que, que, que que é isso? Gente, Pode prender gente, não, ele. Vamos o que você uhum, quiser. Pega a chave do carro, vai tudo. Aqui! Vai achar no carro aí. Por favor, esse vídeo aconteceu em três corações em Minas Gerais. Eu não lembro se vocês, não sei se vocês se lembram desse vídeo. Ele circulou muito nas redes sociais e a gente deu a matéria no dia, contando que esse cara tinha estava bat, batendo na mulher e ele acabou uma, batendo na policial que foi defender a mulher. E a gente também resolveu, a gente é uma redação chefiada pela Lilian, que é uma mulher, a nossa editora executiva é uma mulher, nossa editora-chefe é uma mulher, e esses assuntos acabam sensibilizando muito a gente. Então, a gente resolveu mandar outra equipe para lá para contar essa história direito. E quando a gente chegou lá, se a gente não tivesse feito esse investimento de além do vídeo do WhatsApp, além do que já estava circulando nas redes e além do que os outros jornais já estavam contando, a gente não teria descoberto que a mulher que estava apanhando era delegada, da, ela era da delegacia da mulher. Ela era delegada-chefe da delegacia, e ela acabou sendo também atacada por um pelo machismo, é uma pessoa que tá, que ali está por proteger as mulheres. Ela também acabou sendo vítima da cultura machista. E a gente só descobriu isso também porque a gente teve o tempo e o investimento para ir lá. E e também, eu sempre falo isso, a sensibilidade desse tipo de história, tocar a gente além do comum, além de aceitar que era simplesmente duas mulheres apanhando ali num vídeo no WhatsApp. Só fazendo também uma observação, ah, em geral o digital é muito associado com isso. Né? Quantos cliques a gente vai ter numa matéria, se ela vai bombar, se ela não vai bombar. Não tinha como essa história bombar além ah, da exibição do vídeo. O vídeo é a parte mais dramática dessa história, ou seja... Esse vídeo ele já estava circulando, a gente teve uma audiência enorme quando a gente publicou, mas a decisão era, vem cá, a gente vai se aproveitar desse vídeo e vai publicar esse vídeo e não vai aprofundar essa história, a gente vai se valer do sensacionalismo dessa, dessa situação e não vai entender... Ah, e não vai se aprofundar, não vai entender o que está por trás desse absurdo? Não, a gente vai sim. Então, a gente pegou o nosso borderou e, olha, a gente, esse mês a gente vai investir e entender o que leva é, um cara a atacar tão violentamente. Primeiro, a, a, policial, que foi ele, a policial estava defendendo a, a moça do próprio marido. Depois, a gente descobre que a moça era delegada era delegada da, chefe da Delegacia de Proteção às Mulheres, e ela também é vítima é, de um machismo dessa forma. E essas histórias é, levaram a gente a questionar sobre a violência contra a mulher, e, e, a, e a gente gastar nosso tempo e nossa energia nesse tipo de história. E a gente criou é, o projeto Elas por Elas, que é o nosso grande projeto de 2019, em que a gente se propôs a colocar, é, contar a história de todas as vítimas de feminicídio no Distrito Federal. Então, a gente não se priva de contar a história no dia que elas morrem, a gente vai e conversa com a família, a gente faz as matérias do dia a dia, mas depois a gente manda uma repórter mulher com uma fotógrafa mulher e para elas irem lá contarem essa história do início ao fim, para que a gente consiga transformar esses números de morte em empatia, em que as mulheres consigam se enxergar nessas histórias. Então, hoje, já são 15 mortas, 15 mulher, vítimas de feminicídio no Distrito Federal. A gente já contou a história de sete delas. E a gente começa a ver que elas são, tem cada uma tem sua individualidade, mas, no fundo, todas essas histórias são iguais. Todas essas mulheres são vítimas da cultura do machismo, todas elas sofrem abusos, algumas há um ano, outras há 50 anos são torturadas dentro de casa mas a gente também resolveu ir além, então a gente usa os vídeos de WhatsApp que a gente recebe, a gente usa as informações, algumas histórias a gente tem, elas inteirinhas são contadas por WhatsApp, então a gente consegue reproduzir as conversas das, da família descobrindo que a pessoa morreu, a gente consegue, é, é, por exemplo, no caso da Isabela Borges, é, dias antes de matar, ele atacou ela e filmou ela com o atual namorado, o, era o então namorado dela. Então, a gente consegue usar esse vídeo dentro de uma matéria muito mais aprofundada. E isso tudo gera empatia, mas isso também faz a gente refletir. Um dos um, nossos desejos do Elas por Elas não é só fazer uma mudança social em que as pessoas consigam tem empatia pelos números, consigam se ver nessas histórias e consigam quebrar esse ciclo da violência. Mas é também mudar o jeito como a gente se comunica dentro da redação também. É, então a gente funciona como um, um ombudsman de como a gente trata as histórias de feminicídio no, é, dentro, de, dentro da redação. Então, é, as, todo mundo que está envolvido no, no projeto lê as matérias. Acaba, por exemplo, a gente acaba questionando os repórteres que fazem que eles sempre tentam descobrir um motivo pelo qual a mulher foi assassinada, ah, ela estava traindo, ela não estava. Isso, por exemplo, é um vício que a gente está tentando acabar ali na redação, porque não existe, vício, não existe um motivo pelo qual aquela mulher foi assassinada. O único motivo é a cultura do machismo, é o, o, o sentido de poder que o homem tem sobre a mulher. E a gente acabou fazendo essa reflexão na história da Sevilha. A Sevilha eu também não sei se vocês se lembram, mas ela também foi toda documentada por WhatsApp, essa história, que ela foi, ela sequestrou uma criança em 2017, no Conic. ela estava, ela foi ajudar uma mulher que tinha acabado de ter neném, e ela se ofereceu para ajudar ela, e acabou levando o filho dela embora, e passou por uma, correndo pelas estradas do Distrito Federal até Planaltina de Goiás, com um bebê. E essa mulher acabou sendo assassinada dois anos, ela ela foi julgada, condenada, ela cumpriu a pena dela, e aí, depois que ela já estava em casa, é, depois de cumprir a pena dela, ela foi assassinada pelo companheiro dela. E a gente contou a história dela, e quando a gente publicou, a gente contou é, a história da a, a sequestradora do Coni, que foi assassinada pelo, pelo companheiro. E o quando a gente foi fazer a matéria delas por Elas, a gente foi entrar em contato com o filho e o filho fez uma crítica que doeu nossos corações, porque a gente já estava envolvida com a questão delas por Elas e do feminicídio, de fazer essa revisão de como a gente trata os casos de violência contra a mulher dentro da comunicação. E ele falou para a gente, vocês não trataram a minha mãe como uma vítima de feminicídio, vocês trataram ela tiraram a identidade dela, vocês colocaram ela, em vez de chamá-la de Sevilha, vocês chamaram ela de a sequestradora do Conique. Então, a gente aceitou a crítica, a gente concordou com a crítica, então a gente resolveu contar a história da Sevilha a partir da crítica que o filho dela fez da nossa cobertura. Então a gente resolveu tratá-la, a gente fez uma meia-culpa e tratamos ela como uma vítima de feminicídio, é, como ela é mesmo, ela cometeu um crime, ela cumpriu, a gente não deixou de contar essa parte da história dela, mas a gente também é, fez uma meia-culpa de que a gente que, que a gente sempre tem que é, calibrar o nosso olhar em relação a essas histórias e que, mesmo a gente que se propõe a isso, a gente ainda comete erros e deslizes. E esse tipo de reflexão ele só vem a partir uh, do jornalismo aprofundado, né? que ele é o, an o antagonismo daquilo que a gente pratica diariamente. O site é nervoso, as pessoas querem saber agora, elas precisam de ter a informação agora, nesse minuto. A gente publica uma série de 200 matérias por dia. Então é claro, lógico, que metade da nossa energia está voltada para essa, essa, o hard news, para aquilo que a gente precisa dar conta agora e uma grande parte da nossa energia também voltada para esse tipo de conteúdo, que a gente precisa se aprofundar, que ele está além das redes sociais. E, por último, é uma das nossas matérias que a gente foi vir na lista do, premio, do prêmio Gabriel Garcia Marques, que também a gente poderia ter morrido ali com os vídeos e com as notícias do dia a dia, que só, foram a história dos 123 mortos, é, dos presos mortos em Roraima, Manaus e Rio Grande do Norte, é, a partir de uma chacina cometida é, de brigas de gangue dentro do presídio. É, a gente também mandou três equipes para uma dessas cidades, foi uma matéria que a gente demorou seis meses para apurar, e a gente resolveu contar a história de todos os 123 mortos. A gente queria contar que eles tivessem também, é, fosse tivesse um rosto, que as pessoas pudessem, se ter empatia pelas histórias, pelas famílias, porque eles cometeram crimes, eles estavam presos, e, aliás, nem todos come tinham sido condenados ainda, mas a gente resolveu contar essa história e também fazer um um gráfico pra, e, e também fazer uma complet, é, dados, juntar dados, porque o governo não tinha o rosto deles, o governo não sabia a idade deles, o governo não sabia a raça, por, se eles todos tinham sido julgados ou não, se eles estavam sendo presos provisórios. E a gente conseguiu fazer uma junção de dados a partir dessas histórias, para a gente, pra gente mostrar, de fato, qual que era a cara daquela tragédia. Quem, de fato, tinha morrido, naqueles naqueles naquele mês né de, de chacina e a gente conseguiu fazer isso com um filtro em que você pode escolher a gente fez uma uma um cruzamento de dados mas o leitor também poderia fazer então ele poderia ver é, sei lá se eles eram mais jovens quantos eram jovens é, quantos eram mais velhos se eles eram estavam presos por estupro, se eles tinham sido de fato condenados ou eram te presos temporários é uma decisão, mas, mas por que, que você... A gente foi muito questionado à época, por que escolher criminosos né, para fazer um esforço de reportagem de seis meses, três equipes? Porque são, a gente, a gente a, a convive com uma comunidade de 700 mil presos no país todo. Esses caras vão sair, porque não tem prisão perpétua. Então, assim, não olhar para essa realidade é abrir mão também da nossa segurança. A gente precisa entender, e, o, e a gente ficou impressionado é, de saber que o próprio governo, o próprio Estado, o poder público, não tinha as informações básicas. Eles não sabiam as pessoas que tinham morrido. É, eles tinham pedaços das pessoas para identificar... Os mortos, a gente conseguiu, a partir desse grupo de 123 identificados, fazer um cruzamento de dados capaz de mostrar que 22% deles eram presos provisórios, ou seja, não tinham sequer ido a julgamento. É, e aí você não pode, como é que você mistura preso provisório com, preso, com, com traficante condenado, assassino, crime hediondo, é uma massa, vira tudo uma massa de preso perigoso só. Então, assim o próprio governo não tinha essa informação para poder tomar decisão em termos de política pública. E a gente também descobriu, nós somos a primeira equipe a entrar nos três presídios após o, o, as chacinas, e que o governo, é, que essas pessoas que estavam sob tutela do Estado, né, que tinham que garantir a segurança deles, o governo não tinha acesso a partes do presídio. Eles tinham acesso ao refeitório, eles tinham acesso à entrada, mas dentro do presídio, dentro das celas, eles não entravam. Eles eram tomados pelas é, pelas gangues e pelas pelos presos. Então, assim, eles estavam eles sob tutela do Estado e o Estado não protegia eles. Acho que pode passar para ver o que mais... Então é isso, assim, acho que isso tudo mostra, é, essas histórias todas mostram que o nosso o, o, o, o campo central do jornalismo, que é a apuração, a ética, apesar do, do meio ter mudado, apesar de a gente ter uma enorme quantidade de, de possibilidades de narrativas, a apuração e o rigor ético, isso não muda no jornalismo. Isso ainda é o nosso centro, isso é o que a gente que é a nossa nossa vocação. E agora o Gui vai continuar. Obrigado. Olá, pessoal. Tudo bom? É... Eu sou o Gui Prímola, sou editor de arte lá no Metrópolis, né? E, eventualmente, também sou memeiro, né? Faço uns memes por lá, entendeu? Aqui eu vou mostrar para vocês é... algumas questões de formatos, né? Porque, assim, as redes, elas aceitam qualquer formato, né? A gente tem Twitter, temos o Facebook, temos o Instagram, temos o WhatsApp, temos, enfim. É, não interessa se vai ser um áudio, se vai ser um vídeo, se é um meme, se é um gif, se é um podcast, se é uma foto, se é um tweet que você lacrou e aí mitou e virou um hit, e aí você vai lá e fala, me sigam porque virei hit. Não interessa, tudo pode viralizar, você pode virar um publisher de uma hora para outra, tá? Amela. Barraco Eu vou mostrar pra vocês um trechinho Antes, desculpa é, A gente começou a fazer esse podcast é, Político, entendeu? Bem humorado É uma das linguagens que a gente está buscando explorar Agora, entendeu? Amela Barraco armado no Planalto livre estou, livre estou Eu não posso mais segurar Pode Barraco com tudo aí. Tá começando mais um barraco armado no Planalto, simbora comunidade, garoto, isso? louca Brasil, tô invadindo esse troço aqui meu amor, você nem conta com Fátima Bernardo cada um faz o que quer no troço não meu amor. É Carmela, você se cuida, que esse daí ó, ele toma seu lugar. Quer dar o golpe, adoro mais um barraco armado no Planalto meu amor, começando por aqui, hoje nós não vai mandar podcast não, nós vai mandar telegrama pro coração de cada um de vocês. É telegrama. É telegrama. Agora é telegrama. Isso eu nunca. Virem comer eu só os falar, meu amor. Isso é bom pra mandar nude, boto fé. É da Rússia. Da Rússia? É da coisa dos meninos KLB. É KGB. KGB, KLB, KY, é tudo. Eu concordo Mas tu não foge da pergunta, não, que é logo pra tu que eu quero saber, ô Bolsonaro. Essa história desses vazamentos, desses telegramas, do do com o menino lá do moro, com os Delayol, com os Gollum. Isso aí, ô Carmelo. Eu já conversei com ele, tá tudo certo, ele vai explicar a formação brasileira e provar que a Lava Jato é limpa. O Lula já tá ali cantando, livre, estou livre, coisíssima nenhum. Meu ministro vai mantê-lo preso. É, eu sei que é difícil, nem vazamentos aí, meu filho, olha só. Ele tá fedendo mais do que se fosse a bolsinha de cocô vazando, viu? Pelo amor de Deus, ele vai feder mais ainda, mais demais. Ele baixou o nível do... Pro... É, então, esse aí é o podcast que a gente começou a fazer recentemente, entendeu? É, a gente tenta explicar o, a, a semana política né, de maneira bem humorada, né, para quem, quem vem acompanhando e para quem não vem acompanhando. Né, a, a Carmela, que é a, a apresentadora, né, ela participa também da Rádio Metrópolis, entendeu? e ela sempre media esse debate entre o Bolsonaro, a Gilma e o Lulo, né, que seriam personagens aí representando né, os nossos ex-presidentes e o atual presidente né? inclusive é, tem um convidado especial aqui hoje que é o Felipe Berlink vai dar uma palavrinha aqui com vocês muitíssimo boa tarde aos senhores aqui na Campus Party, tá ok? eu faço parte do portal Metrópolis, juntamente com os senhores que os senhores viram aqui estou tentando mudar a cor do portal de vermelho para verde e amarelo, Nós então, estamos aí e, processo. e eu tô vindo aqui pra ver se não tem nenhum hacker, tá me dando muita dor de cabeça, já cortei a bolsa do pessoal de humanas, não me faz cortar de vocês também não, vocês não me fazem, por favor. A gente faz esse, esse podcast semanal, é sensacional, o Gui faz parte também fazendo o Lulo, e é um trabalho grande também né, porque a gente tem que ver as notícias da semana, e né, o meu personagem fala Muita besteira durante a semana, então para acompanhar o que ele fala é difícil E trazer isso para a linguagem do Mo e ao mesmo tempo informar é, é muito bacana Então não é só fazer a voz, tem que ter o conteúdo, ok? Então vocês lembram aí, continuem acompanhando o barraco que é feito com muito carinho para os senhores é Barraco acima de tudo e Campos Party acima de todos, ok? É isso aí pessoal, eu não gosto muito dele, entendeu? Mas a gente tem que aturar o companheiro, né? Então, continuando pessoal, é, é isso, entendeu? As redes, é, o assunto não para, né? É, quem acompanha Twitter, não só o Twitter, mas até porque uma rede repercute na outra, a gente vê que a informação é o tempo todo circulando e circulando, né? E a gente, além de se pautar nas redes, né? a gente também produz conteúdo para redes, Entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns, alguns conteúdos que a gente faz para as redes sociais. É, muitas puxadas para o humor mesmo, entendeu? Que assim, é um jeito que a gente acha que é, pode ser mais fácil para as pessoas assimilarem, entendeu? Viralizarem, dependendo do assunto, né? Aqui, é, é, antes, é só para mostrar aqui o exemplo da Globo. Né? A Globo, por exemplo, está fazendo... o Isso a Globo não mostra, né? Que é um produto cross-media. Ele solta no Fantástico, mas com o ob objetivo de repercutir nas redes sociais. Né? Mostrar um trechinho do que passou esse final de semana, rapidinho. Foi invadida por um hacker. Hacker? O problema ali não era o, o, a, a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Quando é você, não tem problema nenhum, não tem importância nenhuma, é uma besteira. Eu ali uma invasão criminosa de celulares de, de procuradores, né? é, pra mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. Agora quando sou eu, é um crime! São dois pesos e duas medidas! É isso, pessoal. Assim, a gente vive essa era das redes, né? A era do, do do excesso de conteúdo, dos conteúdos que se misturam, do que se remixam, entendeu? E a gente tenta também fazer parte disso, né? Aqui, por exemplo, um meme recente que a gente fez, né? Esse meme eu acho que representa bastante, porque esse é um meme original, né? Que é o, o do Mr. Robot, né? O hacker, né? E que já é derivado de um meme que vem do filme Kung Fury, não sei se alguns conhecem aí Que tem o Hacker Man lá, aquele hackeia usando uma Power Glove de Nintendinho é, Fizemos a versão do Moro, então você vê que é uma versão do meme que veio do, do, do outro meme E a versão do, meme, do, do Moro hackeado, obviamente, né? Esse é um da Copa do Mundo, precisa, é auto-explicativo A gente foi muito xingado por alguns desse meme, falando que nós não dávamos apoio ao Neymar, entendeu? Franceses gostaram desse meme também, porque falaram isso aí, Mbappé está muito melhor que o Neymar. Enfim, deu uma repercussão boa, né? Quer falar, É, e ele viralizou bastante, esse meme foi repercutido no mundo inteiro, entendeu? Aqui é para mostrar a questão do humor, né, é, é, o que foi o Adnê, o Adnê durante as eleições fez personagem de, de todos os candidatos à presidência da república, né, que é aquela coisa, né, o humor sendo usado para poder transmitir a informação, então ali ele conseguia passar os trejeitos de cada candidato, é, as propostas de cada candidato, e claro que tudo isso amarrado ali com as piadas, né. Aqui eu tô é mais para mostrar todo esse ecossistema que está ressurgindo e vindo cada com muito mais força do que antes que é a questão dos podcasts entendeu é uma área que o Metrópole está entrando agora né a gente está fazendo esse de política já fizemos um outros dois é, um sobre redes sociais que era mais focado em Big Brother e é um projeto que a gente quer continuar fazendo entendeu e aqui mostrando grandes podcasts aí que estão fazendo sucesso atualmente né e é isso. Tudo pode ser um meio, entendeu? Então aqui, isso aqui foi um, um trabalho que nós fizemos, né? Que nós convidamos os principais grafiteiros da cidade, né? O Toys, o Omic, é, a Siren, enfim, teve vários outros. Desculpa que eu estou esquecendo o nome. Mas é isso. Para quê? Para poder fazer grafites nos buracos, né? E chamar atenção, né, Para aquela quantidade de buraco absurda que tinha na cidade no período de chuvas, né? Chamar atenção do governo, né? Para poder tapar os buracos, entendeu? E aí nós fizemos essa ação, foi toda uma ação cross-média, né? Porque ao mesmo tempo que nós pintamos os buracos, a gente também fez a campanha nas nossas redes sociais, é, no nosso site, fizemos os, as matérias, né? Hashtag BS Buraco. Né, e mostrando que deu resultado. Né, esse era o então vice-governador, Renato Santana, né? Foi lá, tapou o buraco, mandou o grafitão ali, entendeu? É isso, né? É, fizemos nossa parte, ele depois da de gente ter. Cutucada a onça, fizeram também, né? 89% dos brasileiros get their news from prime time TV. Isso é para mostrar como qualquer meio pode ser um meio de passar uma história. Pelo que eu ouço dos líderes it dos partidos... Aqui é, é 2034, mas esse microfone mostra que a news tem sido na metropolis.com desde 1539 e o PC e a aposentadoria, a aposentadoria rural. Estamos dizendo não vai ser aprovado. Eles de Agora, um sistema híbrido onde você garanta uma renda mínima. Cada não vai. Porque tá tá, tá dando uma na comissão especial. Again. Onde vai ter um relator para discutir o mérito. ok you got it. Metropolis.com presents Real-Time Mic. A microphone created to appear in many TV news programs and show that the news comes first on the Metropolis website. The microphone has been seen on prime time on several TV channels. And all this with a simple and ordinary digital clock. The reactions were immediate, and millions of people were impacted, with an investment of $2.99 plus shipping. Now when you turn on the TV at night to watch the news, remember Metropolis.com had it first. Metropolis.com, a news quando it acontece. É, esse é o vídeo case né, de uma ação que nós fizemos, entendeu? É, de hackear televisões, né, mostrando que nós postamos antes deles, né? E essa ação foi premiada anteontem, se não me engano, no Festival de Cannes, né, ganhou medalha de bronze em outdoor, entendeu? Exatamente por isso, pelo uso do microfone, a questão do baixo custo, a audiência. Enfim, é isso, pessoal. Vou passar aqui de novo para a minha companheira. Bom, gente, só para a gente finalizar, é, só para a gente finalizar aqui e abrir para cinco minutinhos de pergunta, uh, o que a gente é? Né? Um veículo nativo digital. A gente publica desde 8 de setembro de 2015. Somos em quase 200 funcionários. Portal de notícia, uma rádio, uma editora de livros, um painel é, digital no centro da cidade. Uh, e hoje nós somos o quinto maior portal de notícia do país, uh, uh, perdendo apenas para aqueles portais mesmo vigorosos, o UOL, uh, Globo.com, enfim. Uh, somos em 35 milhões de usuários únicos mensalmente, de acordo com o Analytics, e 310 milhões de páginas. Essa é a, pro, a gente fez os números projetando uh, nos primeiros 20 dias, então a gente fecha o mês mais ou menos por aí. É, tomara que um pouquinho mais do que isso. É, é isso. Agradeço demais aí a, a paciência de vocês. Obrigada pela audiência. Também a gente tem uma missão muito grande, um carinho muito grande com o Distrito Federal, porque é a nossa base. Hoje a gente já está expandindo para São Paulo, para Rio de Janeiro. Onde quer que a notícia esteja, a gente está lá também. Então a equipe já está bem grande. Além dos nossos funcionários aqui, nós temos colaboradores em vários estados. Enfim, é isso. Eu abro agora para pergunta. Quem, quem quiser, fica à vontade. A gente tem, acho que, cinco minutinhos. Olá, é, meu nome é Joshua. Eu queria parabenizar primeiro. Achei muito interessante tudo que vocês falaram. Achei muito pertinente. E gostaria só de, de saber um pouquinho da opinião de vocês, porque... Eu acho que a maior parte da população, em geral, ela não soube lidar com esse boom de notícias que a gente está encontrando pelo WhatsApp, né? Então, muitas pessoas elas ficam em dúvidas do que realmente acreditar, né? Então, e, essa questão da fake news, notícias tendenciosas, a gente sabe que sempre existiu. Mas a maior parte da população ela começou a interagir com isso agora, então ela começa a colocar em, dúbia, em dúvida né, é, meios de, de, de comunicação já tradicionais. Então eles começam a criticar a TV e começam a dar mais valor para a mensagem que um colega manda no WhatsApp que não tem nenhuma verificação. Então, é, eu acho que essa conscientização da população ela não soube lidar com isso. né Então, como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês veem essa, essa questão da, de, às vezes, uma notícia no WhatsApp, ela ter mais relevância, mesmo sabendo que é uma, uma, uma fake news, do que de um veículo tradicional que teve toda uma investigação por trás, teve o trabalho de fazer mandar uma equipe, uma investigação. É só isso. É Joshua, né? Então, é, a, a gente está aprendendo a lidar com isso também, Joshua. Aí a forma de se contrapor, eu não acho que... Eu, eu vejo muitos veículos tradicionais, às vezes, nervosos. Né? Ah, é fake news. Ah, você precisa confiar no veículo tradicional. Esquece todo o resto. Cara, não. Sim, a gente não tem como negar o que a gente... O, o hoje. O, e o hoje se mistura. Essas informações não deixam de ser informações. Uh, e as pessoas, elas nunca dizem, não, olha, não, eu não estou afim de saber a verdade. Não. O nosso papel é ir atrás, é aprofundar, é checar e devolver isso da maneira mais abrangente que a gente conseguir para as pessoas. Então, uh, uh, eu tenho tentado uh, lamentar o mínimo possível e gastar toda a energia em confirmar as informações o mais rapidamente possível para fazer frente, sim, a uma série de fake news, mas sem ficar o tempo todo lamentando, ah mas olha que pena, vocês precisam, vocês têm que acessar a gente, porque a gente é que é, sabe, o guardião da verdade, da... Não, assim, da notícia, não, a notícia não tem uma guardião, todo mundo produz, a gente é profissional, o nosso trabalho a gente recebe para isso. Então, o nosso trabalho, a nossa missão é ir atrás, é checar, é se aprofundar e o mais rapidamente possível, da maneira mais completa que a gente conseguir, jogar isso de volta para o público. E, em geral, a aceitação é muito boa, as pessoas ficam satisfeitas, felizes em saber a verdade né, de uma história. Boa tarde, primeiramente eu quero parabenizar também vocês, eu já acompanho e... Aqui Lília, <risos> já acompanho vocês diariamente, é... eu queria saber o que, é que vocês acham das mídias sociais, os prós e os contras, é, acho que eu esqueci de me apresentar, Luciana Balduino, é, os prós e os contras da mídia social no meio de comunicação. Uh, desculpa, seu nome é Luciana? Luciana. Luciana, o, o, o contra é só porque é concorrente. A gente queria continuar para sempre, tendo domínio de tudo, a audiência 100%. Os prós é que as mídias sociais ajudam, sem dúvida nenhuma. Elas ajudam a gente a tomar conhecimento da notícia e elas ajudam a gente a amplificar a notícia então a, a grande verdade é que a, a gente queria ser em si a mídia social né? é só eu não, eu não vejo o, o contra é uma piada assim é, é, é ótimo é maravilhoso saber que a gente tem plataformas diferentes é, complementares para esse cross da, da informação não vejo contra Oi. Boa tarde, meu nome é Carlo. É, primeiramente, parabenizar. Gosto muito, às vezes muito, às vezes pouco. Tem muitos <risos> amigos lá dentro também. E uma pergunta que eu vejo que é muito polêmico hoje em dia, está muito em voga, é a parcialidade de alguns meios de comunicação. É meio delicado tratar disso. Vocês é, são uma, é uma empresa que é de um político. O quanto a política influencia no trabalho de vocês hoje? Tá, é Carlos? Carlos Sense. Desculpa. Carlos, Carlos. Sense. Ah, tá. Carlos. Bom. O que o Carlos está falando, ele está falando, é de um político, é, é de um empresário. Na verdade, não mais político, é o Luiz Estevam, quem é o dono, quem financia o projeto do Metrópolis. Então, em geral, isso gera uma, uma comoção, meu Deus, como assim? O cara está preso. E aí, como, e vocês, ele fica lá na redação é, fazendo as matérias, vocês têm que obedecer tudo que ele... Bom, é, eu estou no Metrópolis, eu fui a, a funcionária número um eu sempre cobri encrenca, né? assim, a minha área de cobertura é política e, e imagina, todas as, as histórias de Distrito Federal eu sempre estive ali no meio, porque era a minha área de cobertura. Ah, então, conheço muito bem a política, conheço muito bem as encrencas do Distrito Federal e, claro, é, no começo eu tinha só a palavra, né? eu tinha a palavra de alguém, é, que estava naquele momento encrencado, estava para ser preso, dizendo, olha, é, você tem uma coisa que eu não tenho, eu tenho uma coisa que você não tem. Eu tenho dinheiro para financiar o projeto e você tem a credibilidade para poder tocar o projeto. Você topa? Ah, e aí as pessoas perguntam, mas você assinou um documento em que ele dizia que não, não, não assinei nada, foi do fio do bigode que eu não tenho. Ah, por quê? Porque se não fosse cumprido o acordo que foi feito... Eu saio, eu sairia, eu não conseguiria manter um time de 200 pessoas profissionais trabalhando comigo. E ele tem cumprido rigorosamente há quatro anos aquilo que foi acertado lá atrás. Então hoje eu tenho um grau de independência para tocar e para fazer jornalismo que eu não tive em toda a minha carreira. Uh, é impressionante assim. A gente realmente tem, a, a gente tem até liberdade demais. Tem hora que eu acho que a gente abusa. Por isso eu entendo, Carlos, quando você fala: Poxa, mas vocês. Tem hora que eu gosto, tem hora que eu desgosto. É. A gente incomoda muito, muito. Mas os nossos erros e os nossos acertos, eles são nossos. Eles precisam ser creditados à equipe, porque nós temos liberdade é, 100% é muito. Mas eu diria a vocês que 99% de liberdade para tocar o projeto jornalístico a gente tem. Aí é normal, errar e acertar faz parte do jogo. A gente se esforça demais para poder acertar mais do que errar. Mas a gente tem um grau de liberdade que às vezes me assusta. Uh, mentira não me assusta eu adoro eu amo a gente consegue trabalhar muito direitinho porque a ingerência a interferência política é praticamente zero no nosso projeto e então a gente tem conseguido fazer coisas muito legais é isso oi tudo bom me chamo eduardo é, vocês colocaram no slide uma coisa que eu acho sensacional que é a importância do jornalismo profissional a gente hoje vive uma guerra nas redes sociais entre o que se convencionou chamar de jornalismo tradicional e opinião. Né? Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa e aí o cara vai lá e bota um textão e aquilo lá tem que ser respeitado. Inclusive existem discussões acirradas, principalmente no campo de religião, onde é que termina a minha crença religiosa como opinião, como opção... E começa, de fato, um preconceito, alguma coisa que pode se tornar criminosa. Estou falando isso a respeito dos LGBTs e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o jornalismo tradicional, ele tem aquela necessidade, vamos dizer assim, de ser ético e imparcial. Porém, a opinião hoje em dia é muito importante também. Né? Claro que não a opinião sem embasamento nenhum, a opinião boba, o achismo, mas a opinião daquele veículo... A respeito daquela abordagem daquela notícia e eu sempre me questiono isso onde é como é que como é que entra essa interseção entre a ética e a imparcialidade do meio de comunicação do jornalismo com a opinião que fatalmente vai se tornar parcial e pode incorrer em certos dilemas éticos eduardo é bom trabalhando há tantos anos com jornalismo eu me formei pela universidade de brasília em 2002 então desde então todos os dias da minha vida são dedicados à, à, à profissão é, eu posso te dizer é que imparcialidade não existe porque a partir do momento que você escolhe uma pauta e rejeita outra você tem um universo inesgotável de histórias para contar mas você tem um dia que é finito. Quando você escolhe as histórias que você vai contar e as que você vai deixar de contar, você já está sendo parcial. Daí eu prefiro tratar no campo da seriedade, não da parcialidade. Porque nós temos 200 cabeças pensantes. Elas pensam de modo diferente. É... E, e, e, obviamente, esse é um trabalho autoral. Então, você vai lá, você apura as informações, mas você vai escrever. Bom, a gente tem 50 mil formas de escrever um mesmo texto. Você pode usar uma palavra X, uma Y, uma Z, para, em tese, dar a mesma informação. Mas só de você escolher aquele, escolher uma palavra e não a outra palavra, você está, de certa forma, é, sendo parcial. Então, assim, eu não consigo enxergar o jornalismo sem a parcialidade. Eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que a gente tem que ser educado e educar os nossos de uma maneira que consumam o máximo de informações possíveis dos meios mais variados. Porque o que acontece ultimamente é que a gente quer um reforço para aquilo que a gente já acredita. Então, a gente fica se alimentando e retroalimentando das plataformas que concordam com aquilo que eu sou e eu concordo com o que é. E aí você entra dentro de uma bolha. O bacana é você sair, conseguir sair dessa bolha e beber de outras fontes. Ah, porque, olha, parcialidade, imparcialidade não existe. Existe, existe é, é, seriedade na produção do jornalismo. Isso eu garanto 100%. Agora, eu não posso garantir 100% de imparcialidade numa redação em que trabalham 200 pessoas com origens, formações diferentes da minha. Né? Assim, eu, não sou, eu não sou imparcial. Não. Né? Então, é mais. Desculpa decepcioná-los, mas é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente esgotou, gente. A gente esgotou, gente. Tá é, pessoa, quem quiser fazer mais perguntas, o pessoal vai estar aqui do lado. Tá joia. Falar Eu eles, agradeço tá? imensamente aí a audiência e a paciência de vocês.